Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou dar continuidade na transferência do carro para o meu nome E hoje vai dar certo, né? Porque eu já tô com o documento é, de transferência Já tá reconhecido firma, o meu nome, o nome do ex-proprietário Então, o passo agora é eu ir é, numa uma loja credenciada do Detran Aí galera, eu já fui ali ver né, a vistoria Se tinha que marcar horário, alguma coisinha Tá de boa é só chegar lá e o papai vai fazer a vistoria e vai dar o laudo. E o próximo passo, depois da vistoria, é ir no Detran. Tá dando certo? Então, pegar o carro aqui e vou levar lá pra Baia, aonde que ele faz essas vistoria. Cheguei aqui, ó. Então, vamos lá seguinte. depois. Aí, galera, 11h50 da manhã. Já voltei do Detran. Tá aqui, ó. A taxa pra pagar Falei que tinha ter uma, uma taxa E eu já paguei, né? Pelo aplicativo mesmo E agora, oficialmente, o carro já tá em meu nome eu Só aguardar aí um período aí de... Três dias úteis, né? Hoje é sexta, então não conta Sábado, domingo, então segunda, terça, quarta-feira é, Eu já vou pegar o documento que já está em meu nome Resolvido <risos> Ai, Consegui, galera Consegui Já... Tá aí meu nome, o já é meu, tá pago Tá tudo certinho aqui é, Eu posso estar tá rodando, né? Como é 30 dias Ainda depois do... Da entrada Então eu posso estar tá rodando com o documento aqui no nome do outro proprietário ainda E quarta-feira é, Vou gravar de novo, né? Mostrar pra vocês aí quando, quando eu vim buscar Eu não sei se vai chegar em casa, vou ter que vir pegar aqui Vai chegar uma mensagem pra mim no meu e-mail E é isso, o vídeo de hoje foi curtinho é, o tempo mais aí é a espera mesmo de fila, né? Que é agendamento. E deu certo. É isso aí. Carrinho agora aí, estamos aí. Agora é só curtir ele. Já vou dar aquela limpada, né? Daquela higienização nele, daquela higienizada que está precisando. E já final de semana fazer a primeira viagem em família com ele. Então, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pelo like, pela audiência, pelos comentários dos outros vídeos. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Deixa eu ir para casa e começar a dar uma limpezinha nesse, nesse bichinho aqui.